Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar de uma coisa que toca o meu coração. Planos frustrados. Quantas vezes a gente faz planos e não dá certo, sabe? Começa uma faculdade, a faculdade não vai pra frente, é, inicia um curso e você não consegue passar, começa o processo de tirar carteira e reprova, é, inicia um relacionamento e... vou nem falar, né? Dá errado... Não chega a ser o homem da sua vida ou a mulher da sua vida. É, inicia um ministério, uma célula e ela morre. Em algum momento os irmãos saem. Não sei qual é o seu plano que se frustrou. Mas o Senhor Jesus tem a resposta na palavra de Deus. E isso, logicamente, vem primeiro aos meus ouvidos. Mas eu queria compartilhar com vocês. Lá em Provérbios, capítulo 16, diz assim. 1, 2 e 3. Versículos. As pessoas podem fazer os seus planos. Porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga também as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Em outra versão fala, entregue seus planos a Deus e terá sucesso. Bem... O que o Provérbio está nos ensinando é que não importa o que a gente queira fazer, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas tentativas, se a gente não pedir para o Senhor que Ele abençoe, Ele não vai poder abençoar. Porque Deus é um Deus de liberdade, Deus é um Deus educado, o Espírito Santo ele é muito gentil. Diferente do diabo e seus demônios, eles não vêm quebrando o pau e fazendo porque eles querem. Se fosse assim, todo mundo era convertido à força. Mas, pelo contrário, eles esperam ser convidados. Por isso que nós chamamos Deus à existência na nossa vida, por isso que nós oramos ao Espírito Santo para que Ele tenha liberdade, por isso que nós aceitamos o Senhor Jesus no nosso coração. O Senhor Deus é um Deus que Ele somente opera quando nós, no nosso livre-arbítrio, chamamos Ele à operação, escolhemos Ele, pedimos a Ele, entregamos a Ele, presenteamos Ele com aquilo que Ele mesmo nos deu. É muito interessante essa visão, porque, como no dízimo, por exemplo, é como se o seu pai te desse 10 balas e falasse, me dá uma balinha pro papai. Bem, ele te deu as 10, você não teria nenhuma se ele não tivesse te dado. E quando ele pede uma, não é porque ele não conseguiria fazer mais balas, ele não precisava do seu dinheiro nem das suas balas. Mas ele quer saber quem é você, qual é o seu coração, e qual é o nível de intimidade e confiança que você tem com ele. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus sabe. Enfim, então, quando nós olhamos os nossos planos, muitas vezes nós não entendemos por que, que eles fracassam. Principalmente quando nós oramos e recebemos respostas, sinais de Deus, de que aquilo é da vontade do Pai. Mas, existe uma, um princípio muito poderoso na Bíblia, que é o princípio da confiança e da fé. E esse princípio ele é ainda maior do que o princípio da promessa. Que promessa? promessas de bênção, de graça, enfim, você só atinge a graça e a bênção na sua vida se você crer nela, e isso quer dizer o mesmo princípio da salvação, a salvação está disponível para a humanidade, porque o Senhor já deu, já entregou, já abençoou, a nossa. nós temos a opção, todos nós temos a opção de ser salvos, só que você só será salvo se você tiver fé, se você crer, se você declarar, se você tomar posse disso, a mesma coisa são os dons espirituais. O Senhor já liberou os dons espirituais na cruz. Você só vai experimentar deles quando você crer e tomar posse disso. A mesma coisa, o sucesso nos planos de Deus. Porque os nossos planos, eles dependem da nossa vontade, da nossa liberdade. E livre-arbítrio, nada mais é do que a liberdade de ser babaca. Muitas vezes, o Senhor vai te falar, olha, se você seguir nesse caminho, pode acontecer isso, isso e isso. Eu posso te abençoar assim, assim, assim. Só que a gente tem a liberdade de mudar essa história. Então, eu acredito que Deus sabe todas as coisas, isso é eu, Ana Beatriz, falando. De uma forma assim, como se ele tivesse um GPS gigante da vida de todo mundo. E Então, ele visse lá você, o seu pontinho, e visse todos os caminhos que você pode tomar cada vez que você tem uma escolha. E essa escolha pode ser se levantar ou dormir, trabalhar ou ir comer, é, casar ou não, não importa. E ele vai ver, então, todos os caminhos que você pode tomar e onde cada escolha pode te levar. E através do Espírito Santo ele vai dar uma de GPS e vai falar, para, uma vida, feliz, vire, à direita, sabe? Como se o Espírito Santo falasse, olha, eu consigo ver através do Senhor qual é a melhor escolha para você. E eu vou te trazer paz sobre ela, ou vou te trazer incômodo sobre a outra. Mas você é livre para escolher isso, você não fica possesso do Espírito Santo. Você tem ele ali como um antivírus, você tem ele ali como um GPS. Você escolhe se você vai virar ou não, se você vai remover o vírus ou não, sabe? E aí, entendendo isso tudo, agora eu consigo entender melhor a questão dos planos que dão errado, dos planos frustrados. A palavra de Deus diz que se você entregar esses planos a Deus, você vai ter sucesso. E também diz que não importa o quanto você pense, o quanto você veja lógica naquilo, é o Senhor quem diz sim ou não no final. Em outras palavras, se você entrega o Senhor, então é dele. <risos> você entregou pra ele, é dele. Se é dele, ele pode fazer o que ele quiser com isso. Já não está na sua alçada. Você entregou, você consagrou. Você pediu para o pai fazer a vontade dele. Que é melhor do que a sua, biblicamente falando. E aí, a gente começa a entender por que algumas coisas dão errado. Porque dá der errado hoje, é porque amanhã vai dar certo. Você fala, ah, isso é uma visão muito otimista. Não, é uma questão inteligente. Muitas coisas que você vive que hoje são bênçãos, só puderam acontecer porque lá atrás alguma coisa deu errado. Exemplo. Se você hoje é casado com uma esposa ou um esposo maravilhoso, então dê graças a Deus que todas as suas ex foram um fracasso. <risos> se hoje você tem um emprego incrível, que você se sente super valio valioso, valiosa, onde você é reconhecido e tem um dia a dia muito leve, então obrigado por todas as demissões anteriores. Se você hoje é, consegue ter intimidade com os seus pais... Então, que bom que algum dia vocês quebraram o pau e colocaram o coração na mesa e falaram tudo o que sentiam para que um pudesse atingir o outro e agora vocês tivessem liberdade, vontade e tranquilidade em serem sinceros uns com os outros. Entende o que eu quero dizer? Nós não enxergamos porque a gente só vê onde a gente está naquele momento. Mas Deus vê tudo. Então se você entregou os seus planos, a sua vida, os seus projetos para Deus, Ele vai ver e Ele vai falar para você: Olha, Ana, você não pode casar com esse Zé Ninguém porque lá na frente eu tenho um Rodrigo Hilbert/barra Brad Pitt/barra Eliseu da tribo, sabe? <risos> Do Senhor para você. Então você não pode ficar com esse Zé Mané. Então eu vou ter que fazer você sofrer aqui, terminar seu relacionamento para que você possa atingir esse. Eu tô usando o meu nome para não usar o seu porque não te conheço, mas você entende o que eu quero dizer? Você só vai conseguir atingir certos planos, certas bênçãos, se aqui alguns planos que eram seus forem frustrados. Às vezes não é nem por sua causa. Às vezes você estava em aliança com, sei lá, alguém de fé, é, seja no ministério, e essa pessoa começou a abrir mão da vontade de Deus, abrir mão do poder do Espírito. Então o Senhor, para te poupar, vai te tirar daquele lugar. Vai te tirar daquela aliança. Não porque você fez algo errado, mas pelo outro e aquilo aquilo pode influenciar na sua vida. Às vezes você está em emprego excelente, mas os, a diretoria do seu emprego vai se envolver com corrupção. Então o Senhor te tira dali antes que o trem exploda. Exploda, explode. Sinana, entende o que eu quero dizer? Nós não enxergamos no tempo, mas o Senhor Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Ele não tem início nem fim, Ele está desde antes e vai estar tá desde depois. Então, Deus já sabe quais as escolhas que cada um faz e aonde isso vai levar. Então, se hoje existe uma tristeza profunda no seu coração por um plano que não deu certo, eu quero te convidar a entregar esse plano no coração do Senhor. Abre a sua mente e a sua boca e fala... Deus, eu te entrego os meus planos. Eu te entrego os meus projetos. Eu te entrego os meus sonhos. Porque se der errado hoje, glória a Deus. É o Senhor me dando livramento. Porque amanhã o Senhor vai poder me dar aquela benção. Às vezes Deus está te pedindo para você entregar um, uma bola para Ele. Porque Ele quer te dar uma bicicleta. Sabe? Tipo, olha, me entrega aquela balinha. Porque eu tenho aqui passe livre por todas as lojas de chocolates do mundo. E às vezes a gente fica pegado na balinha, pegado na bola, pegado no problema de hoje. E o Senhor está ali ansioso para que você tenha fé e dê liberdade a Ele. Para que Ele possa vir e te levar para a bênção, para o plano dEle, onde Ele diz sim. E tudo é muito melhor do que você jamais conseguiria. Porque Deus é muito mais criativo e muito melhor em dar presentes e em fazer planos do que nós. Olha para a Bíblia. Ele tinha tudo planejado. Se deu errado, Ele já tinha a salvação pronta. Ah, mas e sim? Adão no começo da fruta, então não precisava de Jesus vir para que ele tinha isso pronto. Acho que Deus conhece o coração dos filhos. E ali naquele jardim, a Eva e o Adão só foram enganados por achar que eles, se eles comessem, eles seriam a imagem e semelhança do Senhor, sendo que eles já eram de Gênesis. Amém? Então entrega seus planos a Deus e confia que o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus, que o Senhor te favoreça.